Olá pessoal da Teologia do Espírito. É, nós vamos falar de pesquisa. Pesquisa é uma coisa muito importante para quem estuda, viu? Então, é, tanto faz que, que a pesquisa seja nos livros, nos dicionários, na internet, é importante que você tenha uma boa é, pesquisa bíblica. Né? E nós separamos aqui e queremos indicar para você o manual. É, bíblico das questões difíceis, né? de, do presbítero André Chances. Você tem então, um material de excelência. Eu gostaria de te convidar para assistir o vídeo do presbítero André. E assim que terminar esse vídeo aqui, você não saia. Assista o próximo vídeo todo, tá certo? É, é um material fantástico. Né, do presbítero, é uma pesquisa de muitos anos e ele fez um trabalho de excelência, eu quero que você assista né, com, com muita calma, assista o vídeo, veja tudo direitinho, né, que é importante, porque você vai aprofundar muitas coisas na Bíblia que você não está entendendo, que muita gente tem dificuldade de entender, é, manual bíblico das questões difíceis, o vídeo vem aí, eu te peço em nome de Jesus, assista esse vídeo.